De estar nessa marcha é muito importante as mulheres estarem junto. Nossas aldeias estão sendo atacadas. O nosso povo está sendo atacado. E tudo isso está sendo aprovado aqui no Congresso. E a gente precisa sair das nossas aldeias para chegar até aqui. Já chega de genocídio, já chega de morte, já chega de violência, já chega de invasões. Esses projetos de morte estão tá afetando a nossa vida, estão tá afetando as mulheres, estão tá afetando as crianças, estão tá afetando os idosos. Está afetando o nosso território, já chega de planta... aumento de plantação de soja, já chega de mineração ser explorada dentro do território, já chega de querer mais o nosso território. Nós precisamos de vida e não de morte. Esse desenvolvimento que dizem que vai trazer para a gente, atravessar trazer só morte para o nosso povo. Só a divisão. A gente não precisa de divisão. A gente precisa de vida, de projeto de vida e não de morte. Então a gente está aqui, nesse momento, com várias mulheres, com vários guerreiros, com vários caciques, para defender a nossa vida, o nosso território. Nee, Hold cool, it, cool, cool.